Com a recente queda do bitcoin e das outras criptomoedas, um dos maiores investidores em skins de CSGO decidiu fazer um cash out, vender algumas de suas skins para aproveitar essa oportunidade. E ele fez um post aqui no Twitter divulgando a venda de alguns itens raríssimos e muito caros. Ele disse assim no Twitter agora que as criptas estão baratas, é momento de vender alguns brinquedos grandes. Atualmente os players da Navi estão com essas skins, e são três das skins que ele decidiu vender. Um combo absurdo aí de Raul, Dragon Lore e Headline, todas com quatro adesivos I buy Power holográfico 2014, que é hoje entre os adesivos dessa coleção o mais raro de todos, podendo ser vendido por até 45 mil dólares ou 228 mil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 Notem que os valores das skins ele colocou em Bitcoin, né? A AK Headline por 1.88 Bitcoin. A M4 Hall por 4 Bitcoin. E a Alp Dragon Lore por uma quantia de 6.33 BTC. O que é legal a gente notar é que essa WP foi utilizada pelo Simple no Major 2022. Existia uma outra que era irmã dela, mas foi bonita. Agora, com o Bitcoin caindo, ele tem que tomar cuidado com esses preços aqui. Porque pode ser que amanhã isso daqui esteja valendo muito menos. Na cotação atual, a gente tem a Dragon Lore custando aí 758 mil reais. Nada mal pra essa skin aqui, hein? Caraca, velho. A que é a única com 4 ABM Powers do mundo que não é Trek mas ela tem o um menor float entre todas. Custando 4 bitcoins, seria o um equivalente a 479 mil reais. Quase meio milhão. Por uma skin aí que os adesivos quase não aparecem, né, mano? Com meio que imperceptíveis, dependendo aí da iluminação. E por fim, temos a K Headline por aproximadamente R$ mil reais. Ela que é Trek Minimal Air com float muito bom. Na verdade, esse cara tá vendendo esse skin por um preço bom, cara. Um pouquinho abaixo do mercado por se tratar de uma headline com esse float tão baixo de 0,10, que é o máximo que dá pra ir, né? A headline não existe em Factor New. Pois temos um total aí de 1 milhão 463 833 reais, velho. É, o rapaz quer sair fora, mano. Ele quer dar um cash out bruto aí, mandar todas as skins embora. E quando foi perguntado aqui pelo Mercy, um colecionador de skins brasileiro, que deveria ajustar os preços, né? Que já o Bitcoin nessa noite caiu 10% ele falou realmente mas eu ainda tô tranquilo com o preço atual aí dos itens porém se continuar caindo desse jeito eu vou ter que reajustar os preços vale lembrar que esse colecionador também tem várias skins Blue Gems no inventário dele se liga só começamos aí com uma talon aí ele tem também uma Five Seven algumas classic Knives Navaja 100% Blue Jam uma segunda talon não sei para quê mas alguns itens caríssimos aí com adesivos dourados que é também o foco do inventário dele e aí o que vocês acham dessa queda recente? Das criptomoedas e que vocês acham dessa decisão desse colecionador de vender todas essas três skins aí para entrar pesado no mundo das criptos. Será que é doideira? Será que não? Claro que as skins ativas são bem menos voláteis do que alguns ativos, como o Bitcoin e o Ethereum, e por esse mesmo motivo, pode ser que demore muito tempo para um item valorizar. Então é bem provável que, se ele vender essas skins e segurar o Bitcoin, se a gente vier experimentar aí um novo bull market, né? Mais uma corrida dos touros, pode ser que ele ganhe muita grana com essas vendas. Eu sou o Luginho, aqui no meu canal, tem muito vídeo sobre skins e é, sigo, então se inscreva e confere aí os últimos vídeos que eu postei. Vai que você perdeu um deles. Tamo junto, falou!